Uma das coisas que você pode usar para preencher tá, o seu dedilhado, que você está dizendo que você sente é, que, que não tem preenchimento, você pode preencher com a própria escala, tá? Então, para tocar alguma coisa aqui, eu vou tocar em Dó porque fica fácil de vocês visualizarem, tá? mais perto, quero está pegar um negócio simples, ó, meu Deus de ti, beleza? Você pode tocar... Vamos tocar de várias formas, ó, com acordes, com nona. Mas... Não posso cantar porque bloqueio o vídeo, né? Mas, ó, tá muito simples. Alguém vai falar, né? Eu normalmente toco assim, tá? Ah, eu posso usar um lick, tá? Então, existem licks, frases prontas. Então ó, tá vendo como é que eu entro no acorde com nona, tá? Então começa por nona em todos os meus acordes maiores, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Beleza, ó. Mais perto, quero estar. E eu consigo colocar mais coisas só em cima desse lick, ó pé tu está meu Deus de ti Beleza tá tá tá tá tá Isso aqui usando só um litizinho ó tá uma ideia com nona tá William mas dá para pôr mais coisa dá dá para você usar a própria escala da tonalidade tá e aí depois o resto do preenchimento é a mescla de tudo, tá? Então, ó. Tá vendo? Você vai é, acrescentando. Vamos fazer de novo, ó. Espero estar Deus de ti. O que, que eu fiz? É que tocar e cantar e explicar é meio ruim. O que, que eu fiz? tá Para você entender, eu peguei e fiz a escala maior, tá? Que no caso a música tá em dó, né? Tá? Eu fiz a escala maior e eu tô terminando essa escala ou na tônica tá? ou na terça do acorde. Então, ó, mais perto quero estar, meu Deus de ti, ó, hum, na tônica de dó, tá vendo? Então, ó, agora eu vou fazer outro, ó, mais perto quer... viu, terminei na terça. Isso aqui é uma forma. Ah, mas como você faz? Tem que treinar a escala, tá?